A véspera da Zuluca das Cavernas. Carga, essa bosta de mamute na brasa é do Yoshi! Não, não é, não é, é minha, é do... Ei, hey, vocês aí, parem a bosta para os dois! Porra. Puta que eu Ele vive cagando com o Yoshi, ora. Não é só ele, veja. O guitar começou uma epidemia. Temos que fazer uns um um um em outros. Cozinhos um no Natal. O que o bombeiro está querendo agora? E tem um cara legal chamado o Que dá pibocas pra todos que são bonzinhos ah. 50% açúcar, 50% mel Isso mesmo, tá Porra Feliz Natal para todos Chepel, jingle chepel meu presente, sou teu. Sou o seu batalho. Seu presente é pirata e era caio do céu. Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento meu. Ah, vocês não acham que seria muito legal se todo dia fosse?